É com grande satisfação que nós chegamos nesses vídeos. Nesse vídeo dessa semana, nós estamos comemorando a data tão especial que é para nós lotéricos, que é o dia do lotérico. Você sabe que não tem sido fácil ser lotérico, mas ainda assim nós temos que agradecer a Deus, pois muitas vitórias já foram conquistadas, ainda que tenhamos mais a serem conquistadas, é claro. Então eu quero parabenizar você, empresário lotérico, por tantos desafios e ainda assim tanta esperança dentro do seu coração e a cada dia lutando, batalhando, encarando desafios, seja com clientes, em alguns momentos com funcionários, mas ainda assim vencendo todos e sempre com muita fé, garra e força para poder superar cada um desses desafios. Por isso, eu quero parabenizar você, empresário lotérico, por esse dia, por essa semana, por esse mês e por esse ano tão lutado, tão batalhado e ainda assim com grandes vitórias. Te desejo como sempre e cada dia com mais vídeos, conteúdos e informações para você, porque nossa classe merece. Te desejo parabéns, um abraço, sucessos e produtividade.